Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero dar uma dica para quem quer ou precisa fazer um quebra-gelo. Quebra-gelo é um momento de descontração que acontece geralmente em células, reuniões de casais, de jovens, em qualquer situação onde você tem um grupo de pessoas e você precisa fazer algo para descontrair, para que todos participem, para que as pessoas se conheçam, alguma coisa que faça com que as pessoas tenham... Uma a abertura, a possibilidade de se sentir mais confortável no lugar. Então, pensando nisso, o quebra-gelo ele tem que simplesmente quebrar o gelo. Ele precisa ser uma oportunidade, uma possibilidade de um visitante ou de uma pessoa que está ali faz 20 anos... Poder participar sem precisar mentalizar muita coisa, se esforçar muito, mas se sentir parte daquilo ali e ficar mais confortável. Então, pensando nisso, a primeira regra de um bom quebra-gelo é que você não force ninguém a participar. Se você faz, propõe um quebra-gelo e alguém fala, não, hoje não, obrigada, ou fica assim, pra, a cara pra você assim... Não, não força. Ou, agora não, depois... O que, que você fala? Muito obrigado, se você quiser a gente volta para você e passa para a próxima pessoa. Não force ninguém a participar de nada da sua vida, inclusive, mas principalmente do quebra-gelo. Porque senão ao invés de você quebrar o gelo, você vai criar um iceberg, e aí vai vir um Titanic, vai dar ruim, você vai tocar violino no final. Não faça isso. Se as pessoas não querem participar... Não force ninguém a participar. Ou então fala, tudo bem, mas fica olhando depois com cara de hum, não participou. Não desse jeito. Pelo contrário, é só uma possibilidade que todos têm de estarem participando ali do momento. Mas deixe todos livres nesse ponto. Então, essa é a primeira regra. Quer participar, participa. Não quer? Muito obrigada. Sorria para a pessoa e passa para a próxima pessoa. A segunda regra é a questão do tempo. Ah, eu tô falando regra só para facilitar, mas não existem regras, tá? É. Um quebra-gelo, ele não pode ser maior que a ministração, ou maior do que o louvor, ou maior do que o momento de oração. O quebra-gelo, ele é o começo, ele é o start, ele é para as pessoas se sentirem parte. Então, se ele durar é, 20 minutos, meia hora, já deixou de ser um quebra-gelo e já passou a ser outra coisa. Nesse ponto, a gente tem que pensar que um quebra-gelo... Bom, ele vai durar no máximo 15 minutos, sem tempo mínimo, porque a ideia é somente inserir as pessoas naquele contexto. Então, um bom quebra-gelo, ele não precisa ser muito longo e também não precisa ter a ver com a mensagem. Vamos supor que você está fazendo uma célula e o seu tema é graça, e aí você vai fazer um quebra-gelo. Você não precisa fazer um quebra-gelo que tenha a ver com graça. Você pode fazer um quebra-gelo sobre qualquer coisa. Necessariamente não tem que ter nem moral, sabe? Aquela sensação que a gente tem de, não, peraí, eu vou propor uma brincadeira, mas no final tem que ter uma moral. Não, não precisa ter uma moral. Você pode simplesmente fazer e agradecer as pessoas e já passar para o próximo. E aí você fica mais tranquilo porque cumpriu a função. A função é que todos participem. Ou que pelo menos todos se sintam abertos a participar de algo que não é muito profundo, mas que é tranquilo de estar. E aí vem a terceira regra, que poderia ser chamada assim, que é o que fazer de quebra-gelo. O que fazer de quebra-gelo é simplesmente algo que envolvam as pessoas. Não deixe ninguém com vergonha, não envolva mão, pé. Sabe, mãe, quando fala assim, não é pra brincar de mão porque pode dar ruim? E é verdade. Você vai propor uma dinâmica onde as pessoas podem se apertar ou sujigar isso deixa a pessoa desconfortável. E que não envolva nada muito profundo da pessoa a ponto dela começar a chorar ali naquele quebra-gelo. E principalmente que seja fácil de entender. E aí, sobrou o que, então, para fazer? Sobraram perguntas simples e diretas e dinâmicas onde todos possam participar. Se você faz uma brincadeira de mímica, por exemplo, todos podem participar. Isso pode ser um quebra-gelo. Se você faz uma brincadeira de telefone sem fio, por exemplo, todos podem participar. Isso é um quebra-gelo. Se você simplesmente pergunta qual é o seu filme preferido, é um ótimo quebra-gelo. As pessoas vão ter a oportunidade de falar alguma coisa, vão ouvir dos outros e vão interagir. Você pergunta qual é a fruta que você mais gosta Ou quantos irmãos você tem Ou qualquer coisa que gere assunto E as pessoas possam responder De forma tranquila e calma E todo o grupo Pode interagir um com o outro E você acaba se conhecendo melhor Conhecendo o grupo melhor Descobrindo que às vezes dois ali que nem se conversavam Gostam da mesma série Ou os outros dois ali nasceram Na mesma cidade E isso vai gerando interação Para nos outros momentos de palavra, oração louvor, ter essa outra chama, essa outra chamada, essa outra mensagem. Então, o quebra-gelo, ele tem a única função de deixar as pessoas confortáveis, de permitir que todos participem. Então, se eu vou fazer um quebra-gelo que só eu faço e ninguém faz, só assiste, isso não é um quebra-gelo. Isso é uma mini-ministração, mas não é um quebra-gelo. O quebra-gelo precisa que todos participem. Tem que ser rápido. Não precisem necessariamente ter a ver com a mensagem, ter uma moral ou passar alguma lição no final, desde que todos possam ter a oportunidade de participar. Se alguém não quiser participar, tudo bem, tranquilo, fique em paz, passa para a próxima. Mas o principal é que você se sinta confortável de fazer e de participar, que todos possam ter um momento tranquilo para se sentir em parte e aí você teve um quebra-gelo de sucesso. Não se preocupe em não repetir quebra-gelos, porque se você faz, por exemplo, uma célula por semana, dá um ano, já foram muitos quebra-gelos. Não tem problema repetir. Às vezes você repete, tem outro visitante ou alguém não estava, você pode comparar os resultados desse com o outro, tá tudo certo. Fique confortável e à vontade. A palavra do quebra-gelo para qualquer tipo de reunião, principalmente para a célula, é interação. Fazer com que as pessoas se interajam. Se você não tem a mínima ideia do que fazer de quebra-gelo, pergunta qual é a cor preferida da pessoa. Isso já é um excelente quebra-gelo. E se você começa com esse padrão, todas as pessoas vão seguir e vão entender que é um momento para todos se conhecerem melhor. Amém? Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode mandar no comentário. Inscreve no canal para você poder seguir mais coisas. E que o Senhor te favoreça.